Encantando você: Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque para pra refletir, se meu reflexo é você aprendendo uma só vida, compartilhando prazer.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 Juntos no balanço da rede, sobre o céu estrelado Sempre acontece, tempo para quando estou do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo pense em mim, que eu tô pensando em você E me diz, o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo